Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando, tá? É, esse é um canal voltado para marketing digital E também dicas de oportunidades é, Para negócios, né? Para que você possa trabalhar em casa ou não, tá certo? Então, é, eu sou um empreendedor digital desde 2014 Trabalho com internet, tenho outros projetos fora também Outros projetos é, físicos, né? E... mas trabalho mais com a internet hoje, tá bom? Então, é, eu quero te falar um pouquinho sobre é, a importância de você ter um projeto, tá? Um projeto, exatamente. Muitas pessoas entram no marketing digital achando que é somente pegar de um produto e fazer de um blog ou um vídeo e colocar isso dentro do YouTube dentro de uma plataforma. Mas não é bem assim, não é assim que funciona, tá? Você tem que ter um projeto, certo? primeira coisa que você tem que é anota é, o que você quer, certo? Muitas pessoas não sabem o que elas querem Então é importante você saber o que você quer, certo? Um desses temas é, pode ser que você pode trabalhar somente com vídeo Ou somente com, blog, com blogs ou sites Ou somente com YouTube, Facebook, é, Instagram, que agora está muito na moda né? Então é importante que você coloque isso no papel e é, também é muito importante que você pegue uma estratégia, somente uma estratégia e coloque isso é, em prática, tá? Por quê? Porque não adianta você ficar atirando para todos os lados. Porque se você ficar tirando para todos os lados, o que vai acontecer? Você não vai chegar a lugar nenhum, certo? Eu Hoje eu trabalho somente com uma é, estratégia, que é o YouTube, certo? Tenho, eu tenho alguns blogs, eu tenho mini-sites... Eu não tenho blogs completos, aqueles blogs enormes é, Com vários artigos eu não tenho Eu tenho, são mini sites é, Que é, graças a Deus eu consegui ranquear eles E estão ali é, gerando visualizações E canais do Youtube Tenho oito canais no Youtube E essa é a minha, minha diretriz Eu aconselho você que está iniciando no Marketing Digital Possa fazer a mesma coisa, certo? E como você poderia fazer? Anote no papel por exemplo, eu quero trabalhar somente com o YouTube, quero trabalhar somente com, com blogs, certo? Então é muito interessante, vai saber, se você souber qual o tipo de projeto você que está iniciando agora, é, quer fazer, isso vai te ajudar muito lá na frente a você não se enrolar, como aconteceu comigo. Eu tinha tanta coisa que eu fazia, que no final das contas eu estava enrolado e não estava chegando a lugar nenhum. Por isso que é importante, a é importância de você saber o ponto A e o ponto B, certo? Primeira coisa, analise, faça um projeto no papel. Eu quero fazer isso. E aí você vê os melhores meios para que você é, possa fazer, concretizar o seu projeto, certo? O seu projeto digital, tá bom? Se você quiser saber mais sobre projetos digitais, como desenvolver, como fazer, como funciona o mercado digital, eu quero então é, recomendar a você... Que você conheça o curso Fórmula Negócio Online, tá? Que desde 2014, aliás, desde 2013, ele já vem fazendo muito sucesso na internet e ajudado, ajudado aí milhões de pessoas, mais de 25 mil alunos durante esses quatro anos, tá? Então é isso aí, eu vou deixar o link aqui abaixo, você pode clicar lá e lá você vai conhecer o Alex Vargas, que é uma pessoa sensacional, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais!